Eu sou a Tata e hoje eu vim te ajudar a descobrir quais são as suas chances com aquela besoinha de 0 a 10. Criei uma técnica aqui, né, desenvolvi uma... Uma estratégia para poder mensurar mais ou menos aí para poder te ajudar, para saber, né, se tu investe naquela pessoa ou não, né? Os tu pula para os vídeos de como fazer para esquecer ele, esquecer ela. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, né? Cara, se tu tá em dúvida do teu relacionamento, como lidar com a situação, como conquistar, se tu tá precisando de uma ajudinha, ou então de uns conselhos, ou então de uma amiga para te falar umas palavras legais, eu te recomendo o meu aplicativo. Sim, eu tenho um aplicativo que tudo que você receber por lá fui eu mesmo, é te escrevi, o link tá aqui na descrição, é grátis, então não custa nada você baixar. Baixa aí e depois vem me contar lá por direct no Instagram. Se você não me segue, aproveita e me segue lá e me fala o que, que você tá achando do meu aplicativo. Hum, Tenho certeza que tu vai curtir, que vai te ajudar bastante nisso. Mas então vamos lá. Gente, nós somos seres humanos, né? E seres humanos vem repetindo padrões desde que habitamos este planetinha chamado Terra. Mas mesmo com essa repetição de padrões, não existe regra. Na hora de tu conquistar alguém na hora de tu tá apaixonado na hora de tu o amor ou amar alguém não existe uma regra, não existe aquela coisa assim que eu vou te falar: ó, oh, faz isso aqui, ó, que isso aqui. Se tu fizer isso aqui, fechou. -se. Só fazer isso aqui que tu vai conquistar alguém. Não existe isso. O que existe são indícios. Então, eu vim aqui listar pra vocês 10 indícios que você tem chances com aquela pessoa. Então, a gente vai fazer o seguinte: a dinâmica que eu inventei é a seguinte, vou falar os 10 tópicos e toda vez que for positiva a resposta, que tu concordar, que tu pensar assim. Sim, sim, essa pessoa faz isso comigo. Sim, sim. Já viu ela reagindo dessa forma? Sim, sim, sim. Você marca um pontinho. Anota aí. Um papelzinho, ou vai contando na mão mesmo, né? Eu ia fazer mas eu pensei, cara, mas daí quem quiser ficar contando na mão, se passar de 10, vai perder as contas. Então pega aí teus dedinhos, não precisa de mais nada. Se tu quiser um papel, pode ser também. Vai lá, vou começar a falar, tá? Começa com as duas mãozinhas fechadas e conforme eu for falando, tu vai, ah, sim, sim, sim. E no final do vídeo eu vou te dizer o que, que significa a quantidade de pontos que tu fez, entendeu? Então vamos lá. O primeiro indício é o olhar. A gente sempre fala, do... calma só olhar. É o jeito que a pessoa te olha quando vocês estão em público. Que jeito que essa pessoa te olha quando vocês estão em público? Quando tem outras pessoas junto? Hum. É um olhar assim carinhoso, é um olhar de reciprocidade do sentimento que tu tá sentindo, ou é um olhar de ai, tanto faz, sabe? Quando não tem ninguém eu te procuro, mas agora aqui que a gente tá no meio de várias pessoas, tanto faz. Se for um olhar positivo, se for um olhar maldozinho, um olhazinho assim diferente, marca o um pontinho aí. Se for um olhar que tanto faz, não marca, beleza? O segundo indício é a proximidade física. Proximidade física acontece da seguinte forma, eu tenho um vídeo muito legal que eu falo melhor sobre isso. Vou botar no card aqui em cima. A gente tem uma área aqui de mais ou menos um metro ao nosso redor que a gente só deixa aqui adentre essa área as pessoas que a gente confia. No último vídeo eu falei muito sobre a relação de química e confiança. Então, se se tem chance de rolar aquela química entre vocês, tem que ter confiança. Se você não viu, card também. Então, resumindo, se a pessoa deixa tu ficar mais pertinho dela, ela deixa tu tocar nela. Se ela deixa tu ficar encostadinho nela, isso é um indício muito bom. Então, pode marcar um pontinho. Agora, se a pessoa ela fica meio se esquivando, ou fica tentando sempre manter essa distância, te deixar fora desse círculo de proteção dela, não marca o segundo pontinho. O terceiro indício são indícios posturais. Card, vídeo de PNL muito legal que eu falo sobre programação neurolinguística. A palavra é feia, mas o vídeo é bom demais, é bem simples, vocês vão entender bem facinho. Eu recomendo vocês verem o vídeo completo. Tá, mas resumindo, tem dizes que aquela pessoa Pode te dar uma chance agora ou no futuro, quem sabe? Por exemplo, a forma com que ela fica se mexendo quando vocês estão conversando. O nosso cérebro tem aquele lance de repetição, que quando tu tá falando com alguém, que aquela pessoa te interessa, tu tende a... Fazer movimentos parecidos. Por exemplo, se a pessoa tá de braço cruzado, tu cruza o braço também. Se a pessoa descruza, tu descruza também. Então é legal tu observar isso na pessoa. Outra coisa bem comum é o lance do percocinho. Meninas, principalmente, meninos, fiquem de olho. Quando a menina joga ele pulado fica parecendo percocinho. Isso quer dizer que sim, você tem uma chancezinha com ela. Eu explico melhor nesse vídeo que eu falei que tá no card aqui. Outra coisa, o lance do braço cruzado é bem importante. Quando a pessoa ela tá muito fechada, tipo assim, perna cruzada, braço fechado, provavelmente a chance dela tá se blindando de ti. É muito grande. Então, quanto mais aberta, digamos assim, a pessoa tiver fisicamente, mais aberta estão os sentimentos dela. Ficou meio feia essa palavra aberta, mas vocês entenderam, né? Então, se esses indícios são positivos, pode marcar o terceiro pontinho. O quarto indício é se a pessoa. Eu ri demais quando ela está ao seu lado, até os mais tímidos costumam dar um sorrisinho, nem seja de cantinho. Rola sempre um sorrisinho quando a gente tá do lado de quem a gente está apaixonado. Então, se a pessoa que tu tá afim, ou então, ou então se tem alguma pessoa aí de riso frouxo do teu lado, eu suspeitaria e marcaria o quarto pontinho. O quinto indício é se vocês andam conversando muito pelas redes sociais. Os homens principalmente não costumam ficar falando por horas, dias, meses. Com alguém que eles não têm interesse. A não ser que a menina ou menino que eles estão conversando seja de fato brotherzão, brotherzona deles, aí sim. Agora, está rolando muita conversinha, muito papinho, a chance de estar tá rolando um interesse recíproco é grande. Então, pode marcar o que pontinho aí. O sexto indício são indiretinhas. Ah, tem Mandar esse vídeo, por exemplo, pra ele, pra ela, pode ser uma baita indiretinha. Hum? Dei uma ideia? Só uma ideia, né, gente? Fica aqui no ar, fica no ar. Não, não, brincadeira. Indiretinhas pode ser também mandar uns memes, uns memes engraçados. Não precisa ser uma indiretinha maliciosa, uma indiretinha é, é, demonstrando sentimentos e faz. Não! Às vezes, num meme, a pessoa demonstra mais carinho por ti do que se ela falar de fato. Inclusive, atenção, né? Falar não conta muito, gente, não conta muito. Tem gente que fala que ama e não ama. E tem gente que ama pra caramba e não fala que ama. Então, isso não conta muita coisa. Então, se for positivo, marca aí. Se for negativo, não marca. O sétimo indício é se ele, ela, te chama por um apelidinho que não chama as outras pessoas. Isso pode ser um indício fortíssimo. Então, se você tem um apelidinho com aquela pessoinha, marca aí, o oitavo indício é o de mas aquele ciúme saudável, né, gente? Nada de ser aquela coisa psicopata, a pessoa nem saiu contigo ainda, nem uns beijos na pessoa ainda e a pessoa já tá louca de ciúme por ti, já quer controlar onde tu vai, da onde tu veio, com quem tu vai sair. Não, o um ciúme saudável. Aquele ciúme de, poxa, queria ir também. Poxa, será que em vez de tal coisa, a gente não pode se ver, sabe assim? Um ciúme de bom, um tranquilo. Se rola isso entre vocês, pode marcar aí. O nono indício é um indício isso é um belo do indício. E se já rolou, marca, só marcar com vontade, que é aquela pessoa já se abriu com você já contou um segredo já contou alguma coisa assim que ela não costumaria contar pra qualquer pessoa e caso vocês não sejam amigos de anos o fato daquela pessoa está se abrindo contigo está contando segredinho já falei isso em outros vídeos é sim um ponto positivíssimo Pode marcar o um nome pontinho espero que você esteja marcando vários te desejo boa sorte e... e o décimo último e eu acho que mais importante de todos os indícios é a prioridade, né? Quando a pessoa tá interessada em ti, quando tu tem chances com ela, ela vai te botar de prioridade. Não adianta. Pode cair o mundo, ela vai te botar de prioridade. Ai, tá, mas aquele dia ele tava trabalhando e aí, ah, tá, cara. Mas daí é trabalho, é estudos, outras coisas, né? Mas assim, quando a pessoa tá de folga ou quando a pessoa pode escolher alguém pra sair, se ela tiver afim de ti ou se tu tiver chances com ela, provavelmente ela vai dar uma brecha e ela vai abrir um horário ali especial pra ti. Essa coisa de, ah, não, eu prefiro sair com os meus amigos, ah, não, eu prefiro. É porque a pessoa não tá te dando bola, não tá te. Do moral, não as suas chances com ela tão em baixa. Então, prioridade é o um indício fortíssimo. E aí, quantos pontos tu fez? Me conta aí. Eu fiz aqui mais ou menos uma estatística, que é o seguinte: se você fez zero pontos, meu amigo, me desculpe. Você tá muito mal, você não tem chance, desencana. E carde pra você, vai ver um videozinho aí de como esquecer o boi, a mina que tá te iludindo. Tu fez um pontinho, dois, três. Até quatro, eu diria que a chance tá bem pequena. Eu acho assim que tu tem que trabalhar um pouquinho mais essa relação aí. Pelo que eu tô vendo, tá vindo só de ti, tá partindo só de ti. Se eu fosse, tu não botava tantas expectativas para não se frustrar na frente. Talvez seja o caso de você assistir um videozinho sim de como esquecer ele e ela, porque. 4 pontos é ruim, amigo, é ruim. De 5 a 8 pontos aí já melhora, né? Já tá rolando chance, tem bastante chance. Minha opinião, se eu fosse investir investia, investia sim, investia um pouquinho mais e mais um pouquinho mais, porque tem chance, tem muita chance. E se você fez de 9 a 10 pontos, o que, que tu tá fazendo aqui, meu amor? O que que tu tá fazendo vendo esse vídeo? Vai lá falar com a pessoa logo, vai se encontrar com ela, corre. Beijo. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ver esse vídeo, ver mais vídeos na playlist. Tchau!